Para essa aula eu vou precisar de uma toalha de banho, já está dobrada, dobradinha. E vou precisar também de uma corda, um metro e meio de corda. Corda não precisa ser muito grossa. Então vai lá, pode ser corda de varal. A feia vou enrolar então a toalha. Isso. E no meio vai passar a corda amarrada. E daqui a pouco o Pedro se prepara. Pedroca. Se prepara, senhor Pedro, para a próxima tarefa, a próxima aula. Vai ter mais desafio para o senhor. Você, Pedro, tem que passar entre o Rafael e aquele balde que tá ali, tá? Tem que passar nesse espaço daqui, sem ser tocado pela corda. Seis vezes ou dez? Dez, dez é... seis, seis, seis. seis vezes. Então vai lá. Vai lá. Começou. Isso. Dá a volta pelo balde. Dá a volta pelo balde. Uma já foi. Muito fácil, né? Eu acho que a gente vai pular até esses seis aí. Muito fácil. Vai mais uma lá. Vamos ver se tu vai com facilidade. Vai rápido, mais rápido. Vai, Pedro. Rápido, tá. Boa. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Vai direto, vai direto, vai direto. Se tá fácil, vai direto. Isso, muito fácil, muito fácil. Muito fácil, já tá tirando onda. Já não, não tá nem se preparando, já tá tirando onda, camaradinha aqui, tá muito fácil. Agora, aumentando o desafio, já que o Pedro tá tirando onda, né? É porque o Pedro já fez essas atividades na escola, né, Pedro? Lembra Sim. que ele fez? Está ali em cima de duas banquetas, né? Então, cuidar agora, tem que ser feito para pessoa adulta, verificar se a banqueta ou a cadeira está bem firme, né? Para não dar nenhum né, acidente de não cair. Tá ali o pêndulo. Então, o Rafael vai, vai fazer o pêndulo de um lado para o outro e o Pedro vai ter que tentar passar por baixo das pernas do Rafael. Ok? Vamos começar? Vamos começar? Pedro, a hora que tu quiser. Tá. Três. Vai, vai devagarinho. você correndo. Dois. Cuidado pra não derrubar o Rafael um... também. <risos> boa. <risos> boa. Isso. Boa. Isso. Pedro, cuida para não bater na banqueta. Rafael, abre mais. Deixa bem aberto o movimento. Senão ele vai ficar pressionado de passar rápido vai bater na banqueta. Tá? Isso. É aberto. O movimento é aberto, né? Isso. Isso. Aí o Pedro vai ter mais tranquilidade. Aí, ó, aí ficou moleza agora. Esse que é o objetivo, né? É o desafio. De acertar o tempo, o espaço, mas sempre da pressão. Opa! Aí foi no tempo errado agora, Pedro. Vamos de novo. Acabei. <risos> <risos> calma, calma, deixa o Rafael acertar ali. Aí. Olha que quiser. Estica o braço pra frente, Rafael. Daí a... Aí o pêndulo não vai bater. Ah, isso. Aí a toalha não bate na banqueta. Isso, agora ficou fácil. Tá ficando fácil. Isso. Então, mais uma lá. Você vai jogar a bola por baixo entre as banquetas. Uhum. Certo? E já vai no tempo, sem ser tocado pelo pêndulo, buscar essa bola antes que ela toque lá na parede no final. Mas a bola não pode também ser tocado por, por... Também não, não pode ser tocado. Tua então, missão é passar a bola e você separados, sem ser tocado pelo pêndulo. Ferrou, ferrou, ferrou, ferrou, ferrou, ferrou, ferrou. Ah. Ih, bateu, bateu na parede. Bateu! É, essa não deu certo ainda, vamos mais uma. É, o que aconteceu nessa aí? só que eu enrolei na hora de fazer. É, né? Então o que precisa fazer? Precisa ligar um pouco mais fraco. Então vamos tentar? Pra... Vai lá então. Ainda não. Agora se A hora que você quiser. Vai lá, Rafael. Ah, não, queria... Vai, vai, vai que dá tempo, vai que dá tempo. Ô! <risos> oh! não, não deu certo, caiu. Bobeou, bobeou. Ainda não deu. Vamos para a terceira tentativa. Ah, ué, ficar... É, é que tu, tu jogou a bola e ficou se enrolando? Vai lá. Aí, a hora que você quiser, concentra. Aí, essa foi boa, hein? Essa foi boa. Vamos mais uma então pra confirmar. Vai lá, mais uma, mais uma. Pra confirmar então, pra ver se ficou fera mesmo. Pra ver se você já sabe. Vai lá, olha se você quiser. Aí, o cara agora ficou fera. Boa, garoto. Vai, vai, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou. Aí, deu certo. Quase deu. Ah! Muito forte. Muito forte, né? Mais uma. Vai, vai, vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá! Esqueceu! De novo, de novo. Corre, corre, corre, corre. Agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. Aí, Essa foi muito boa. Bate aí, meu garoto. Um essa mais... foi boa, beleza Ela andou um pouco mais consegui... É, mas essa foi legal, foi bacana essa Aí agora, Pedro É o catavento Ok? A hora não, que não. você quiser, a hora que você quiser Boa Dá a volta por fora Agora tu vai e... vai e volta no catavento, fechou? Vai e volta por baixo Isso, devagar Isso, pra facilitar Isso, já vai se abaixando Isso Agora se abaixa, agora vem pertinho Fica bem baixadinho embaixo já Fica bem baixo, bem baixo Isso aí, ó Sem tocar o Rafael Boa Vai bem pertinho aí, moleza Pegou o jeitinho agora, né? Tá, deixa o Rafa arrumar Ainda não Deixa o Rafa se preparar Aí, vem se abaixando e passa agora Olha, isso aí, ó Boa Viu? Não tem pressa É só, é só acompanhar o um giro Aí Boa Aí Cuida pra não bater na banqueta, tá? Senão o Rafa cai Vem, não, vai é machucar o joelhinho, não precisa, só vem se abaixando já, isso, aí, muito bom, muito bom, isso aí, aí, muito fera, cuida para não bater o joelho, não precisa passar com quatro apoios, passar agachadinho só, não precisa, Você vai machucar o joelhinho, o piso é muito duro. Ou se fosse um tapete de casa, de um, um tapetinho, aí beleza. Mas evita de joelho só machuca ou joelhinho.